Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Agatha, eu sou bibliotecária do Instituto Federal de Educação do Campus Jacareí e hoje, eu e a Lara, a gente está aqui para fazer um convite muito especial para você. Um convite especial porque a gente passa por um momento muito delicado, um momento que é um desafio, um desafio coletivo, né? É, viver esse processo de isolamento social, que é tão importante e necessário nesse momento, não tem sido fácil, não é um processo fácil. É, algumas pessoas mais próximas têm me relatado o quanto isso tem sido difícil. E por conta dessa dificuldade, nós, enquanto biblioteca, percebemos que uma ação era necessária. E nós pensamos de que forma a gente pode estar próximo, mesmo distante, a gente pode se aproximar. E as redes têm sido, nesse momento, sem dúvida, extremamente funcionais. E a gente resolveu ativar o um WhatsApp para a biblioteca. O número vai aparecer para vocês aqui na descrição, embaixo. E por esse número, a gente vai desenvolver um projeto chamado Abraço Literário. A gente quer justamente isso, abraçar cada um de vocês da forma que a gente acha mais bela, mais sublime e mais alegre que é por meio da literatura. Então você vai dar um oi para a gente nesse WhatsApp e a gente vai encaminhar para vocês áudios com contos literários de literatura clássica, literatura contemporânea, literatura periférica, poesia, para que você possa tirar um momento do seu dia e se descolar dessa realidade, dessa realidade tão complexa, dessa realidade tão difícil que a gente tem vivido. Mas que você possa, nesse momento, curtir a imaginação, né? é, enxergar novos personagens, enxergar novos contextos, e sair desse processo mais leve, mais forte, e com a sensação de que você não está só. Né? Existe uma rede muito grande de pessoas que... Não querem te bombardear todos os dias com notícias sérias, reais, mas que são alarmantes e que muitas vezes causam preocupação, causam ansiedade. A gente precisa se cuidar e a gente precisa degustar beleza, degustar textos é, da área da literatura. Eu acho que isso pode ser uma forma de acalentar, que isso pode ser uma forma de abraçar cada um de nós, né? Então é isso, é esse recado, é esse convite. Nos dê um oi lá no WhatsApp e a partir daí cada um de vocês vai receber individualmente é, esse material, vai ser um material em áudio, tá? Para que a gente possa trocar vozes, né? Eu não vou estar em vídeo, mas eu vou estar em voz. É, um detalhe é que esse projeto não é fechado para o pessoal do Instituto Federal, ok? Alunos e servidores, não, pelo contrário. É, compartilhe isso com seus pais, com seus avós que estão em isolamento social, vamos compartilhar, vamos trocar essa ideia, vamos trocar esse material e se fazer presente para quem está no isolamento. É hora da gente se unir e trocar coisa boa, trocar notícia boa, ok? Grande abraço, a gente se fala e a gente se ouve nas redes nos próximos dias. Um abraço, tchau! tchau.